Você pega, por exemplo, as pessoas estão naturalizando 60 mil mortos no Brasil, porque, porque, porque a pessoa tinha que ter liberdade de poder sair de casa ou não. Isso, não é, isso, isso, é uma, isso, isso pode virar um absurdo, porque antes da democracia, antes nós falamos em liberdade, porque é, é, porque é muito fácil falar em liberdade, Vai chegar um belo dia que eu posso colocar uma arma nuclear nas minhas costas, né? Porque eu tenho a liberdade de fazer isso. E se eu não for com a cara dele, eu vou lá e ele joga a Destrói o mundo. E, sabe? Ou seja, isso... Não existe liberdade 100% numa mundo social... de uma sociedade, realmente. É... Liberdade 100% é uma ilusão, né? Você não pode matar os outros, você não pode uh, sequestrar os outros, você não tem que pode invadir a cara de Eu, acho, é, que... Sim, eu, tá eu acho que antes, você falar em democracia ou liberdade, tem que estabelecer um Estado Democrático de Direito. Claro, claro. E o Estado Democrático de Direito no Brasil... Ele foi, ele já, já não existe há muito tempo. O, bah, ociden... eu concordo com você. o, o Ocidente, o Ocidente, por exemplo, ele, tá, ele vive ele vive uma crise moral e uma, uma crise, uma crise, uma crise civiliz, civilizatória no Ocidente. É verdade, né? Ou seja, o mundo ocidental, que é o dos valores ocidentais, o pessoal tanto fala, os Estados... começar pelos Estados Unidos, uhum. né? Então isso e a Covid, eu acredito que ela deixou muito clara, né? Essa decadência ocidental. Então um milhão de mortes nos Estados Unidos, em nome da liberdade porque as pessoas podem pode transmitir a doença para qualquer outro, porque pode ter liberdade. Seis, 700 mil no Brasil. Né? A Alemanha, que é um país que tem um estado de bem-estar social, tem, tem um sistema de saúde é, é, razoável. Bom, uh -huh. 100 mil pessoas mortas ali, na Alemanha. É, a população da Alemanha é menor que dos Estados Unidos, do Brasil. É, mas também. a Alemanha não é mais... mais e eles não, são não, países desenvolvidos. Né? É natural que eles e, tenham menos mortes. E né? países como a China, por exemplo, teve 6 mil mortos pelo Covid-19. É, aí vem falar, ah, uma ditadura, não sei o quê. É que é difícil a gente saber se esses dados são verdadeiros, né? Não, mas, são, mas é impossível dizer o contrário, eu acho. Eu acho, eu acho que são é difícil. Falsos? É difícil provar que é falso o dado desse daí. Por que é, que é difícil provar? Ué, a coisa, a coisa, mais, a coisa mais, mais, mais tangível no mundo é você é você entrar na China, por exemplo, na China você perceber ali que, pelo menos, de cara, de cara, é, morreu muito pouca gente de Covid-19. Como que você percebe isso, assim, só entrando na China? Eu não consigo entrar no Brasil e perceber que morreu 400, 700 mil pessoas. No cara. Brasil? É, porque parece, tipo, a eu acho vida está existe... normal. É, é, é, essas pessoas não, não, não, a vida não tá normal. A vida não está normal. O, bra... O, bra... o Brasil, por é exemplo... É normal no sentido de, O Brasil... Tipo, o... Tem... A... Eu vejo a mesma quantidade de pessoas na rua, tá ligado? Não consigo não. ter uma diferença, tipo... Ah, eu diminuo muito a população, não vejo mais gente andando na rua. Não, né? a China... Não, até porque a morte por Covid-19, ela foi, ela, ela foi causa e consequência, inclusive, de um, de um processo de miserabilidade, né? Então, vamos lá. O, a china por exemplo ela que, que ela fez ela ela ela o vírus ela descobre que, o, que é o, o, o vírus que existe um vírus mortal andando por ali que está espalhando pelo mundo eles fecharam o país por três meses eles fecharam o país por três meses por três meses né pagaram tudo todos os chamados os, os, os, os tratamento médico usaram todos todos todos os todos os aparatos possíveis e imagináveis de inteligência artificial big data é 5G, para enfrentar o vírus, para rastrear por onde o vírus estava andando, houve pessoas infectadas, né? ou seja, foi a utilização plena da ciência, da ciência para enfrentar essa questão, eles construíram, aqui no Brasil, no Brasil as pessoas morriam por falta de leito médico no Brasil ah, nos eles, Estados aqui Unidos, é a China eles construíram, construíram um, hospital, um hospital de mil leitos em 10 dias né? então eles conseguem isolar o RAM em 72 dias mas vezes não tão, é, com agora, tão com lockdown até agora lá Estão com lockdown até agora eles não é meio ruim tipo seria uma merda de eu assim. acho que eu acho que eles chegaram no, chegaram no, eles chegaram num ponto os chineses é, em que eles podem escolher é, escolher escolher o, o caminho deles eles eles, eles colocaram, existe o um consenso na sociedade chinesa é evidente que não é todo mundo que concorda com isso de que seria intolerável na China intolerável na China acontecer um décimo do que acontece nos Estados Unidos existe esse consenso na China hoje isso qualquer qualquer pesquisa de opinião que que, que, que, que que você pode ter acesso à internet é isso a sociedade chinesa não aceitaria uma coisa como aquela acontecendo nos Estados Unidos né agora é o governo fez, o governo fez, o governo fez uma escolha né essa falsa escolha da da, da saúde da a economia ou a, ou, a, ou a a vida os chineses escolheram a vida né eu acho eu acho que eles são eles podem ter um, não estou aqui fazer propaganda dos chineses eu só acho que só acho que eu só acho que eles provaram para o mundo que que, que que que que seria possível enfrentar esse vírus sem, sem, essa, sem, a, essa, essa, essa, sem a catástrofe aqui no Brasil e nos Estados Unidos, por exemplo, né? Então, acho que isso ali, parabéns, é de parabéns, escolher a vida. E você, no mundo de hoje, você escolher entre a vida e o lucro, você escolher a vida e você falar que isso, isso é uma. Mas a economia não é vida também? Tipo, você acha que é falsa essa premissa, que as pessoas precisam de dinheiro para viver, assim, para sobreviver? Não, não, é, não, é, não primeiro é que a premissa é falsa, né? Eu acho que a premissa em si é falsa. Que, que as pessoas precisam de dinheiro para sobreviver? Não, não. Que de, a, a, a dicotomia da, durante a pandemia, a vida ou a economia, ela é falsa. <risos> Mas por que é falsa? É falsa porque você tem que existem mecanismos de que, que em que o estado o estado nacional pode deixar as pessoas em casa né durante um período de tempo e o estado nacional tem mecanismos institucionais né e monetários por, é, e monetários para deixar aquelas aquelas pessoas em casa durante dois três meses não tudo bem eu entendo que os, o estado possa suportar uh, que um lockdown durante três meses mas isso vai afetar a economia de um jeito que vai causar que pessoas passa fome, né? Até A gente está com um recorde de fome aqui no Brasil. Tipo, fome pra caralho no Brasil. Não, o Brasil está passando fome por outros motivos, né? Por causa da pandemia. A pandemia pode ter ajudado, não, né? Não, Você o fechou o... Muitos, muitos postos de trabalho. Não, não, não. Né? O Brasil está o Brasil passando fome porque, o, porque o, governo, o, governo, o, governo, o governo Temer, depois o governo Bolsonaro, eles acabaram com algo criado pela ditadura militar. Olha só o que eu estou falando aqui. Criado pela ditadura militar, que são os estoques reguladores de, de, de, de alimentos. E esses estoques reguladores de alimentos, eles eram, eles eram fundamentais... O que, que é isso aí? Eu não sei. Você tem um estoque, por exemplo, de arroz, de feijão... Né? E quando um estoque vo... obrigatório, que você tem é, que o é o estoque... mínimo que você tem que ter. É. A China, por exemplo, tem os estoques reguladores chineses, elas, elas, a China tem estoque de comida para quatro anos, por exemplo. Tá? Então não vai ter inflação de alimentos na China. O Brasil tinha também esse tipo de mecanismo no país de, de, de, de estoques reguladores. É, o Temer de... começou a tirar essa parada? O Temer e o Bolsonaro acabaram com isso. É mesmo? Isso parece é. é muito inteligente. Oi? Não me parece muito inteligente não, não, não, não mas ter mas reserva de alimento no não país. Não, não, <risos> mas é o que os, que os liberais falam, deixa que o mercado resolve isso. O mercado, não pode, o Estado não pode intervir, intervir, intervir nem no mercado de grãos. O me, porque é. o, o mercado tem que resolver isso aí, o Estado tem que tirar a mão disso. Tira, o Estado tira a mão disso. Eu, aí, aí tem dois problemas, né? No caso, né? É, é... Mas tem estoques privados? Tem estoque privado de comida? Não, estoque privado de comida tem. Ah.